Oi, aí, olá, como estás? Estão dadas de mim? E eu tenho de vocês. Eu vou falar um pouco, nunca pergunto mais o que eu faço no meu quarto. Essa menzinha, eu tenho aula de inglês, pego minhas tarefas, tenho meu caderno, meu estojo, antes o meu filme, que é uma... uma é uma inspiração pra mim, na Mama 62 2. quiser me falar, né? Pode também trabalhar um pouco ah, aqui na minha, minha mesinha. Então, aqui está minha peça, mas não vou só agora não, hein? Aqui é minha peça. Ah, aqui, essa parte, eu adoro produzir. Tenho espelhinho, eu tenho minha maquiagem. aqui uma baguncinho, as meias, é o pijama, ai, eu tenho, tenho até uma, uma coleção de esportes americanos e embaixo meus biquínis, ai, ai, primeiro, eu que mais gosto, minha coleção. Ai, ai. Cada um representa um esporte. Tem um americano. Quando em New York eu consegui comprar a camisa no New York que é um deles. Vou pegar a cada um para vocês verem. Essa aqui é de New York. É o último deles de lá. a e eu nasci Universidade de Miami. Até da Florida que é o jacquerec, que é a tinta florida Ah, tem uns dolphins Aliás, pra é gente é golfinhos Tá aqui Dolphins, que é a Aqui Tem uma romerí Tem um das blusas Que cada ano é uma blusa diferente de cada ano E tem uma mameia tá Aqui, ó. A bola Goku. Uh -huh. De baseball E olha aqui Adoro! Aqui é minha maquiagem Aqui é... Joias também, né? Tem uma parte de joias até de monóculos Coisa de cabelo rabos. Gente, foi uma coisa Essa aqui vai fazer um sonho me uma voz de melhor que Será que eu consigo? Eu tenho minhas filhotinhas mas... É... Elion, que é o nome do meu namorado é, Ele é chama Elion Junior e Tati Junior Ai, mamãe. amor isso Agora, gente... Aqui, gente... sabe o que é isso aqui? Isso aqui é de parede? Mas olha... Tá aqui meu grande sonho, aquele ah, é meu quadro do site Out, que foi, foi uma exposição. Foi em duas exposições, em Miami e também em Nova York. Esse quadro é, esse quadro no Manu Militão. Ele é um bom pintor, adoro. Ah, esse é um detalhe. gente. Tá parte. Aqui são minhas, minhas roupas de cabide. Meus sapatos. Raso, meus sapatos, sala de lá. Minha bagunçinha. Roupa de cama para colocar. As, só esse no meu quarto. Aqui. Minhas leitinhas, minha luminária. É luminária? Por que não? Ah, é capaz de bagunça, né, gente? Um remédio. Amuletos. No meu, no, nas minhas orações, O que mais? Ai, não, ai não, não tem mais coisa, gente. Eu vou dar pra não tá. tá aqui. E como eu tô, vi. Põe no meu celular pra contar. Põe uma música é o é outro pode colocar para ouvir a música pra cantar. É um tipo, calquei. Um Boa um noite. O que mais ah, eu gosto? Ah, gostamos da minha igreja. Quer uns errar? Eu conheci em New York. Ela é da brasileira. E, disse, isso e chama, não, não se chama, vamos errar. Me ajudou muitas coisas. Ela é super minha amiga. Ai, é no best friends, né? Minhas amigas. Escreveu você aqui pra mim. Eu não com como me matar é espanhol. Ela é uma chinela. Ai, primeiro vou contar. Ó, oh, uma surpresa. Sabe que não sei? Hum... Ai, meu Deus. Ai, nem contava. Vou contando. Eu sou uma das personagens natuana Mônica A Mônica tem sensação, que é o coelhinho Mas a Tati O personagem de Tati, uma que sou eu Também tem um coelhinho Mas não é uma sessão. É o Teobaldo Pra quem não sabe Tô falando agora que sou uma das personagens de Mônica do no tema viva com mais diferenças. Vamos Jimmy, como tá? A vida da Tati, como nasceu. E cada parte da história é sobre a vida da Tati. E tem essa aqui. Luiz Me, essa sou eu. E ela tem um Tia Baldo. Fala cada passo do nascimento da pessoa com cínio e E aí, gostaram? Eu tô no meu quarto. Grande, né? É imenso. Quase uma, quase uma viagem. Não, já gerei. E aí, gostaram? Ah, não, não deixe de curtir o meu canal no YouTube, meu Facebook. E também me siga no Instagram. Até a próxima!